Vocês tomam chimarrão aí em Goiânia, Kenzie? Não, Patrick, aqui a gente não compactou aqui esse tipo de coisa lista aí não, pai. Negócio de chimarrão e tererê é mais no sul, não é, do, do, do país aí? Tá, vamos lá, galera. Rumble... Tristana, hum, posse de Fiddle de novo, posse, né? Vai ser bacana e tal, mas Fiddlezinho, né, mano? Fiddlezinho, mano, sem segredo, né? Pra farmar a PDL. Opa, vai resetar, não resetou. E aparentemente, startou o Blue Rumble, né, mano? Não apareceu até agora. Vai ter 2v2, top, hein, mano? Vamos ver se nós arma esse 2v2 e dá melhor substância. Aqui, joga logo há quanto tempo, mano? Jogo desde a Season 3. Só que eu não joguei a Season 4, né, mano? Dá pra falar esse se pá, que eu já tenho uns 8 anos, né, mano? 8 a 7 anos de LoL, né, mano? Bastante tempo. E agora, hein, galera? Agora é o momento da decisão aqui, mano. Ou eu ganho, ou eu tento fazer aronguejo. E não vou gastar o Furnal lá, minha decisão. Oh, mano. Tinha que ser top reto mesmo. Tô indo top reto, papai. Mais pra nós. Nossa, que flash ruim que eu dei, velho. Foi nada, deu boa. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, paizão. Isso, garoto. TP foi de quem? Aparentemente do Ryze cancelou, né? Acabou o jogo, galera? Sem querer zicar, Acabou? E vocês lembram... Vocês cê, viram o, o tanto que eu, mano... Falando, né? Tava meio que falando pra falar pra vocês na live, mas ao mesmo tempo eu tava concentrando na minha gameplay, mano, que foi o seguinte. Eu observei cedo que o Rumble startou no Blue nível 1. Quem lembra disso, mano? Eu tava telando tudo legalzinho, aí eu vi que a bot dentro dos caras deu lixo, né? Então eu já sabia que o Rumble ia startar a bot cedo e eu falei que ia ter 2v2 top. Quem lembra? Vai ter 2v2. Dois... Stop, hein, mano. Vamos ver se nós arma esse, nice esse 2v2. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não vai matar meu amigão, não. Filho. Tô aqui para proteger ele, beleza? E bobear, você vai de base, não, bolsão. Não tô entendendo. Vou ou não vou, galera? Vou ou não vou, mano? Vou ou não vou, mano? Vou ou não vou, tropa? Vou ou não vou? foi <tos> Não, não era para ir, não, mano. Era brincadeira. Não queria ir, não. Era brincadeira, galera. Obrigadão aí, o, o Bruno Valeu pelo seus cinco sim, meses sim, com a gente aí, meu querido. Dois meses aqui, percebi que nenhum ah, desses dias você alongou cara, seus dedos assim, e punhos. Cuide da sua saúde eu para evitar isso stream, Eu faço Fingente isso off stream. Tem gente aqui que precisa muito de você. Manda um ah, salve, salve pra todos aqueles que venceram a depressão. Caramba, salve pra todos aí que venceram a depressão, Matt. Obrigadão pelo seu recebizão também. Esse flash aí tem dono? Uai, Lucas, você sabe que ele pode ser seu, pai. Você sabe que esse flash pode ser seu, né? Como é que é o mistério aí? Como é que é a dúvida? Pera aí. Vai ser pra você, né, All right. Aqui, ó, mãe. Pera aí, então. Então o rapaz tá me desafiando aí, né? Aqui, o flashzinho pro Prime aqui, ó, pai. No melhor manuseio, ó. No melhor manuseio, ó. Já vem deslizando o bumbum aí, meu campeão. Ah! Uh! Já vem deslizando aí o rapaz aí, mano. Era o Luquinha, né? Fica à vontade lá, Luquinha, balançando a brabinha aí, meu príncipe. não botar eu morte. Um pedacinho da cabeça dele aqui. Olha lá, ele com um a Apagando de folgada, hein, Zé? Vou curar minha vida inteira aqui, ó. E vamos ver como é que você se sente. Cadê aquela ult da sona No melhor manuseio? Aí, ó. A dar aquela sugada aí, ó. A dar aquele silence aqui. Ixi, errei o silence. Já dá aquela sugada aqui, ó. Sugada boa mesmo, assim, ó. Esse aqui tá sem flash, ó. Já mata ele também, ó. Ali, ó. Pelo amor de Deus Pega um cronômetro também, uma pink Tô bem no jogo, hein, galera Quer se você trabalha até no domingo, é isso mesmo? Senhor Nego da Lapa Não sei se você ficou sabendo, né, mano Mas aqui nessa stream O streamer fica online todos os dias do ano, né Então é literalmente Os 365 dias Nós estamos nós tá trabalhando, né é, é no dia das mães, é no dia dos pais É no Natal, é, na, é no ano novo É literalmente todos os dias, né, mano Não tem pegadinha, né Não tem demagogia Gracinha nem nada. Não tem nem tempo pra ter tempo ruim. Ah, eu tenho precoce. Mas peguei, hein? Pode ir, pai. Pode ir. Escolhe um aí, ó. Já pego o outro aqui. Já dei slow. Eu tanco. Nem precisa. Esse tá sem flash. Caramba, mano. Vocês viram o tamanho do. Caramba, vocês viram o tamanho do. do... Que isso, ó? O tamanho da distância que eu dar fur no carro. Mas é né? só. Oh, Lessinha, aí humilde, hein, mano, não sei se ele quis deixar isso aí de propósito, né, mas aí humilde, tô chegando, mas com a carente que isso aqui vai dar ruim, mano, a carente que isso aqui vai dar ruim demais, demais mesmo assim, ó, é que vai dar ruim mesmo assim, bem ruim, bastante. Nossa, deu uma sugada boa, hein, mano? Ainda tanquei, tá gostoso. Tá bom, maravilha, poupamos a zoninha ainda pra uma próxima situação, melhor, né? Estreia de janeiro a janeiro, apenas, Luiz. Apenas, papai. Calma, só garante legalzinho. Safe. Aí nesse meu horário das 10 às 18, mano, dá 18 horas, velho, eu tenho até meia-noite pra, pô, fazer o que eu quiser. Ver algum amigo, sei lá, ver a família, sabe, qualquer coisa, dá pra fazer, mano. Achei, mano Caralho, isso foi BOG, hein, mano Só faltou sair vivo Vou usar a só pra ganhar a, a velho Salve Dei free Salve Eu aperto R aqui, hein, mano Dá visão pra nós Ah, toma essa bazuca aí Nesse posicionamento mais diferente aí, pai Calma, calma, calma Controlar a visão legalzinha aqui E fazer o jogo ficar de verdade, ó GPZ da, da mole aqui é vapo. já mandar esse cara pra base logo. Ele tá doidinho pra parar o arauto, hein, mano. Não conseguiu parar o arauto. Dá pra fazer cabecear mais uma vez. Só que o time dos caras já chegou. Caralho, o cara não para, mano. Esse a é uma máquina, rapaziada. Calma, Lecinho. Empolga não, Zé. Morreu, Morreu, morreu, morreu. Pagou, pagou a conta. Pegou alguém ali. Vem, Sonia. Vem, Sonia. Pra não meter o pé. Rapaz, tá tranquilo. ali a Sonia, se quiser emendar ali, pode ir. Matei no Belt, Não. Posso apertar R? Apertei R. Nossa, o cara matou! Me... Taca pra mim aqui, Zé. Nossa, qual é que o cara mata o... O amigo dele, mano. Pelo amor de Deus. Kenzie, qual elo mais ou menos você acha que já dá pra começar a streamar? Qualquer é elo, mano. Qualquer é elo. Você só tem que saber o que você tá fazendo, entendeu? Porque, pô, tem streamer de tudo aí, mano. Fala aí, streamers, que não é Raelo, mano. só a cabecinha, Fala aí, velho. streamers, que não é Raelo. Gordox, e Iula, Xandão. Vai, vai falando, tem vários. Caralho, Penta de Fiddle, o primeiro... Ah, qual é, mano? Pensa se eu desse tenta. Olha ah lá, Rei, Rastad, BRTT Surskit, Bianquinha, aí, ó Então, elo, mano, se você acha que é elo Azedou, mas é bom, né, ser rai Assim, né, mano, se você quer, sei lá Cair na stream de uma galera que é rai E mandar o bagulho, é bom, tá ligado? Calma Você, aí, ó, eu também, né Se vira, né, mano, você tem que lembrar do se vira Fui É a laranja não, Zé? Toma essa sugada Por que, que eu tô achando que esse cara me mata? Precisava do flash, galera? Quem que falou lá, rapaziada? Que é vir deslizando o manuseado no melhor manuseio plausível, né? Já vem deslizando o audacioso aí, meu príncipe Morri. Solada, amigão! Rapaz que falou lá, galera, no flash de por Prime Fica à vontade aí, meu príncipe Nossa, tadinho do Nock, mano O Nock apertou aí pra matar o cara ali e aí, fazendo graça com ele ainda. Marquei, quando você começou a fazer a live, era que elo, já era challenge, mano. Já era challenge já. Mas, mano, eu lembro que, tipo assim, velho, eu caía... Ó, vou passar um negócio pra vocês aí, pra vocês não, não ser igual eu, né, mano. Eu tinha muita vergonha de, tipo assim, mano, mandar a live no ao, por exemplo, né, mano. Tipo, eu caía contra o Yoda, mano. Aí o Dezico, os guerreiros ficavam falando, manda a live, Marquei, manda a live, manda a live. Manda a live, no uau, manda a live no tipo, select, só que eu tinha mó vergonha de fazer isso, mano. Eu falava, caralho, eu não quero ficar ah, chamando atenção igual um mob esponja. Ah, eu não quero. Ah, eu, eu tinha muita vergonha, tá ligado? De mandar live assim, mano. Mas aí, velho, vocês têm que entender. Mas eu só vi a Que é seu trabalho véio. e é um Salve meio de você filho. divulgar. Manda aquela tá ligado? Beatriz, Gustavo, da melhor maneira Então, mano. Amo, divulga sem medo de ser feliz. Ah, caiu contra o Kenzie. Ah, caiu contra o P-Jack. Ah, caiu contra o Dudu e Yoda. Manda a live no ar, mano. Manda a live no all, sem medo de ser feliz. Ah, fez uma play foda, mano. Matou os cinco. Já manda a live no au-tal, beleza. Sem medo. Manda as paz sem medo, tá ligado? Eu não tinha medo, mas eu tinha vergonha vergonha, tá ligado, de fazer isso, só toma, ah oh! que isso, ó oh, o cara pulando de, de bunda, não era medo, né, era realmente vergonha mesmo de, não de pô, não ser aquele cara que, ah, tá querendo chamar atenção e, ah, saca, eu, eu odeio ser esse tipo de cara, saca, que, que tenta chamar atenção dos outros assim, mano, nós jamais, tá ligado, de um jeito meio estranho aqui, mano Mas não tá com a cara muito boa, não Isso aqui que eu fiz, hein, mano Pelo menos tô dando dano Ajuda aí, ó, família Não abandona nós, não Nós não éramos uma família Para desse decisão Ele é foda, mano O cara, ele vai sem medo de ser feliz Olha lá Ele só vai, ó Olha lá Tantinho de dano que nós deu Já foi o suficiente, né, mano GG Bora, bora, bora, bora, bora. Seriedade no processo Seriedade no processo, minha família mais uma pra tu ah quase jogão aí mano flip dripping flip make a